Boa noite, já demos boa tarde. Mais uma vez, nessa terceira temporada, fui sabotada, me auto-sabotei tentando <risos> gravar o vídeo num laptop não muito confiável. Dessa vez tinha som, o som funcionou, só que depois que a gente publicou, aparentemente, nosso o vídeo possível. desapareceu. Então... Duas pessoas entraram ao vivo, já devem ter visto a primeira conversa, de novo do zero. Você está assistindo ao terceiro episódio da terceira temporada do programa da Curadoria do Incrível. Meu nome é Cristiane Pedotti. Eu sou a Regina, Regina Barbosa. E eu tô aqui hoje para entrevistar a Regina, para ela contar... Como que no processo dela, de autoconhecimento, de autodesenvolvimento, ela percebe se ela está ou não em dia com a própria alma. Então já teve um spoiler para mim, ela contou isso no final da gravação do primeiro, e agora a gente vai conversar de novo. Então como é isso? Você já trouxe, eu vou, né? Puxando, você já trouxe um pouquinho... Do lugar de se expor, dos medos, que agora que a gente ia fazer essa segunda rodada você já estava com julgamento. É, então, é. conta pra gente. É, nossa, absolutamente. Agora com essa segunda rodada, quem sabe, foi até a minha sabotadora ali que. Eu deletou <risos> o vídeo. É, eu, eu falei. Que hoje uma das questões no meu processo de autoconhecimento, uma das questões que eu tenho trabalhado conscientemente. É a questão da exposição e a minha forma de lidar com isso. Assim, eu, eu tenho uma, uma série de ferramentas né, para autoconhecimento: a meditação, o desenvolvimento mediúnico e auto-observação diariamente. E de vez em quando coloco em pauta alguma questão escrevo lá no meu espelho do banheiro. E uma das questões em pauta agora é a exposição, que eu reconheço que eu cheguei no cerne ali, como a gente estava falando, e, e como eu lido com isso, eu me exponho, né, como agora estou expondo aqui no convite da Cris. E me exponho e descubro como é que isso acontece, assim, e o que, que acontece com isso. E agora eu até me lembro um, um exemplo mais tangível disso. Alguns anos atrás, eu tinha muita vontade de trabalhar com criança, mas eu achava que eu não conseguiria, que as crianças não gostavam de mim, que eu não ia conseguir e tal. Aí eu eu falei comigo mesma assim: "Ah, é, não consegue, eu percebi que eu tinha medo das crianças". Aí eu decidi me colocar nessa situação de medo absoluto e decidi viajar para a Índia, trabalhar com criança. Fui para a Índia fazer trabalho voluntário, morei lá por quatro meses, faz, trabalhando com criança. E foi não sabia não isso, sabia isso. essa passagem Foi uma das coisas mais importantes que eu fiz até hoje, assim e mudou bastante a assim, minha vida, mas essa é uma das formas como eu lido. Com, principalmente com os meus medos assim porque eu reconheço que onde tem medo tem mudança, tem transformação acho que é um, acho que nossa alma encontra um, um léxico a, a partir das nossas emoções principalmente para dialogar com a gente assim e de, e a gente bom a partir da sua abertura com isso né, da sua mente? Tá? Você vai aprendendo a falar essa língua. Isso é muito... gostei muito do que você trouxe, essa coisa né? do léxico da alma. Recentemente eu percebi que eu só é, permitia que a minha alma expressasse aquilo que eu entendia como socialmente aceito. assim. Então, as expressões de sentimento ligadas a... A alegria, a euforia, o otimismo, é, que qualquer expressão de negatividade, ou de raiva, ou de inveja, de rancor, não era ou bem visto na sociedade, ou pela maneira como eu fui educada, ou pela minha religião, aquilo não fazia parte. E, e fui ficando um tanto fragmentada. Em alguns momentos isso acabava se expressando que, para mim, era fora do lugar. E quando eu comecei a prestar atenção e, e deixar essa expressão vir também, daqueles sentimentos que eu, eu julgava como inadequados, eu fui percebendo uma outra camada de sentimentos meus também. E, e aí, nessa camada, vinha um tanto de sentimento de tristeza, e depois dessa camada do sentimento de tristeza e daí vinha um sentimento de alegria por ser visto. Sim. Eu então, não sei se isso acontece com você em alguns momentos e eu queria que você me falasse um pouco do seu processo de criação, né? A Regina ela é diretora de arte. É, coreógrafa, designer de experiência uhum. senógrafa <risos> é senógrafa designer de experiências então como que é nesse seu processo criativo, você me falou um pouquinho na versão anterior, que quando você cria um roteiro você se desnuda né, como é que você edita uhum. isso sim, então é... falando do léxico é... é muito forte eu vejo Nesse, nesse esse diálogo com a alma, aprender a falar essa língua enriquece bastante e, e direciona. É, nesse, nos processos de criação, é engraçado que quando... Bom, como é, eu escrevia mais, eu não, não cheguei a dirigir, de fato, coisas minhas por muito muita dificuldade desse lugar, de me sentir exposta demais, assim, para mim, cada, cada personagem, cada coisa, é muito exposição, mas aí, a cada cenário eu entendo que isso também acontece, mas um pouco mais compartilhado, diluído no tema geral, e eu, eu faço... é engraçado que eu, normalmente, tem muitos trabalhos que eu faço ultimamente... principalmente os, quando eu faço cenários para mim, das minhas experiências do home concert... É, de coisas que eu crio... eu nunca sei exatamente o que vai acontecer... eu nunca sei. Eu, eu tenho... eu sei o que eu quero que as pessoas sintam... eu nunca sei como o espaço vai ficar... eu sei que eu posso fazer isso com as coisas que são minhas... porque, às vezes, quando, quando eu projeto para algum projeto... Pra, algum cliente, alguma coisa, a gente precisa ter o desenho, ter mais clareza ali. Mas eu... as minhas coisas eu nunca sei como elas vão ficar, mas eu sei que elas sempre ficam ótimas. Eu gosto e eu tenho sempre uma resposta muito boa do público, pensando principalmente no home concert, que é um, uma experiência com música e que, a partir da expressão do artista, é, a gente traduz um espaço. E, e eu entendo que isso vem muito desse lugar, desse léxico, e, e de um diálogo com a natureza profundo também. Se a gente quer provocar algum sentimento específico, isso está mais ligado às nossas águas, às emoções, ou isso está mais ligado ao fogo, ou a essa vontade de, de criar, de movimentar, de gerar movimento. E uso esse, esses elementos no espaço e, e eu entendo... quando eu vejo, eu reconheço que ele está pronto e é um processo... acho... é um dos meus processos criativos favoritos, assim, porque... é uma coisa que se faz, que, que acontece, assim, que tem menos um lugar de controle, assim, e acho que, tem, que é bem ligado à minha relação com o meu autoconhecimento, como esse momento que eu falei da Índia, não fazia a menor ideia do que ia acontecer, mas eu sabia que... Estava me colocando ali numa situação mais ou menos extrema, né? Para ficar, na, em última instância, comigo, assim, com tantas adversidades. Eu ia encontrar em mim os recursos, assim, e eu percebo que eu faço isso quando eu tô criando. E aí, agora, mudando, assim, para um, um outro lugar, Rê, é, você consegue lembrar de alguma situação onde, nesse diálogo, né, nessa escuta interna da sua alma... veio um impulso interno de ir por um caminho... e você não deu conta de, de seguir esse impulso... por algum outro estado... e como que foi isso? Com certeza, sim. É, o primeiro que eu lembro aqui. É eu acho que eu me guiei muito sempre por esses lugares de... É, pra, pra, agora é para lá. Agora é para lá. Agora é, Vamos voltar. Eu acabei me guiando muito por, por esses impulsos, assim. Mas, muitas vezes... Uma coisa recente, alguns anos atrás, eu estava morando em Santos, estudando arquitetura. E logo ao fim do primeiro semestre, eu já tinha entendido que eu não queria mais estar lá, mas eu fiquei... nossa, não, mas eu estou aqui... T, t, t, já mudei tanta coisa... mas não estava mais ressoando para mim... É... a arquitetura tem uma grande paixão por arquitetura e por pela ideia de criar espaços de, é... físicos, concretos, principalmente públicos, mas eu reconheci que no momento que eu estava, e nas circunstâncias... enquanto segunda faculdade... Né, nas circunstâncias que eu estava ali... É, não estava tão a serviço do meu desenvolvimento... eu queria muito, naquele momento, viajar... e ir para Piracanga... Assim. era o que eu queria naquele momento... mas eu não fui... por conta do, da minha família, principalmente... eu senti... essa... Essa pressão invisível, né? essa cobrança velada, assim, porque foi muito rápida assim, a expectativa que se construiu do tipo, ah, uau, arquitetura agora, e oba. minha família. Meu pai principalmente celebrou, assim, que ele tinha até alguns planos, já estava com planos <risos> assim, abrir uma construtora. Ah. Tá. E só que para mim já não estava fazendo sentido... e o segundo semestre eu acabei fazendo e foi muito sofrido, assim foi uma série de episódios... claro, eu aprendi muita coisa celebro tudo o que aprendi... não só do, do conteúdo teórico... também das trocas com as pessoas... e de estar naquele espaço... que foi muito bom de viver em Santos... É mas é, eu percebi que eu comecei a criar situações que só me levavam a, a frustrações, assim, até chegar na situação limite, que aí acabou encerrou o ano, e eu decidi voltar para São Paulo, mas também já não... mas não segui, de fato, o que eu estava... É, esse impulso, assim, esse desejo, naquele momento, era ir, estar em Piracanga... E eu, eu fui afinal quando estava num contexto de um sofrimento mais profundo. Assim, aí eu falei, não, ok, eu parei tudo e simplesmente fui. E que por outro lado acabou sendo uma experiência muito rica de, de ter ido naquele contexto. Assim, foi muito.. Enfim, as pessoas né, que eu acabei conhecendo, os cursos que estavam disponíveis todos foram muito sincrônicos com o momento que eu estava, afinal... mas não ter feito... Eu, de alguma forma eu percebo que é, tem sempre uma cobrança depois... Do, uma cobrança com muitos aspas, porque é quase... É, tem esse lugar de quando você se entrega para esse, esse chamado invisível... é quase como a sensação que eu tenho das coisas que eu vivi quando eu fiz e esse, segui esses chamados tem algo em volta que, que cuida de, do todo e... e muita coisa... e você simplesmente vai... eu vivi muito isso na Índia, assim... eu passei por situações muito... complicadas, assim... de... de tanto... assim... não preciso nem falar... mas... que eu, eu me senti ao mesmo tempo muito protegida, assim... passei por situações... De risco, inclusive, mesmo na cidade, assim, nas, nos trânsitos, nos translados. Mas sempre o que eu precisava acontecer assim, no segundo seguinte de eu acreditar, de fato. E, e eu percebo quando não existe esse, esse atender da alma, depois tem essa. algum preço, quase como que. Da, então, quando esse, essa, esse desejo atendido é atendido, um é um pouco mais duro, assim, é um pouco mais... tem um pouco mais de esforço, de alguma forma. Então, depois. Depois, sim. Obrigada. Então, essa edição a gente vai fazer um pouquinho mais curta, respeitando o tempo que a Rê tinha alocado para conversar aqui comigo hoje. Obrigada. Obrigada pelo convite. E aí, fica esse convite é, para cada um que assistir agora ou que for assistir depois. Será que eu estou em dia com a minha alma? O que, que ela está me pedindo? E, e também respeitando esse momento, né? A gente não vive em, em estado de isolamento. Acho que eu gostei das coisas que eu ouvi, né? Que eu gostei dos exemplos que você trouxe. Tem contextos né? que a gente opera familiar, profissional. Então, como afinar né, o anseio da minha alma com o anseio da alma do outro, para cuidar, para que aí esse cuidado que você uhum. sentiu nos exemplos que você esteja, ele realmente esteja presente, a gente não provocar rupturas. Como é que é isso? Né? De que lugar? É, nessa temporada eu quero convidar e me convidar a uh, a fazer esse tipo de reflexão, a gente ficar com a pergunta, sem necessariamente um anseio de buscar respostas. É isso. Obrigada. Tá. Ah,